Então, a nossa receitinha é bem simples. Aqui eu tenho ameixa, 400 gramas de ameixa, mas você coloca a quantidade que você tiver, que você quiser fazer de recheio, tá? Eu coloquei ela pra cozinhar com 5 colheres de açúcar e mais ou menos uma xícara e meia de, de água. Não é pra levar isso tão a sério, porque vai depender da vasilha que você cozinhar as suas ameixas. Por exemplo, eu cozinhei nessa. A quantidade de água é até cobrir a mexa tá bom? Deixei por mais ou menos 5 é, minutos. Ferveu, percebi que o açúcar derreteu. Desligo e deixo pra usar no outro dia, porque ela hidrata sem ter que cozinhar muito, ok? Aí eu tirei um pouco pra gente usar no nosso recheio, picadinho. No liquidificador, modem de manhã, acho que é minha do bolo pote. No liquidificador, viu gente, eu nem fiz o bolo do pote, a gente querendo já. Creme de leite, ah, meu é doce de leite, cozido na panela de pressão. Se você nunca cozinhou doce de leite na panela de pressão, uma coisa que eu acho que é impossível, eu vou deixar para você o, o link que eu cozinhei embaixo, tá? Vou colocar aquela nossa ameixa é, que eu E pessoal, eu estou usando aqui 400 gramas de doce de leite e duas caixinhas de creme de leite, tá? Vai depender também da qualidade do seu doce de leite, certinho seu, seu ralo, vai depender da qualidade do seu, do seu creme de leite, tá bom? Só bater. Bati. Não bati muito não, tá? Olha aqui. Pronto, agora vamos montar o nosso bolo, tá? É, entre o chantilly e o doce de leite, eu vou usar na cobertura, né? Doce de leite com creme de leite. Até porque no chantilly eu esqueci de colocar para gelar. Mas se você quiser usar também na cobertura, pode usar à vontade, tá bom? Vou colocar um pouco de dor de leite no fundo de todos os potes. Foi é bem pouquinho mesmo, tá? Agora vamos colocar o pão de ló, molhar com a nossa calda, colocar nosso recheio. Eu vou colocar uma colher bem cheia, um pouco, mas aí você vai decidir a quantidade que você vai colocar do seu recheio, certo? Colocar pão de ló, molhar novamente. Não põe muito, tá? E espalhar. Vou fazer isso com todos e já volto. Agora eu vou finalizar com um coco. Bem pouco, tá, galera? Só pra tirar essa impressão aqui do nosso bolo. Porque com o recheio enjoativo eu não coloquei muito, acaba que o bolo continua aparecendo. Então, pronto. Agora eu vou terminar